Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você quer saber o que Neymar Júnior fez desta vez? Então vai deixando um like e se inscreva no canal para nos ajudar. Neymar Júnior provou em muitas ocasiões que é um homem extremamente vaidoso e sempre que tem algum tempo, ele ganha um penteado diferente e até investe tempo e dinheiro em tratamentos estéticos de pele. De acordo com na revista Extra, o futebolista de 30 anos está iniciando um novo tratamento para obter pele de pêssego para a Copa do Mundo no Qatar ainda este mês. De acordo com o jornal Neymar Júnior teve o procedimento baby skin feito por seu amigo dermatologista que o viu em Paris, França, onde a estrela do PSG e da seleção brasileira vive. O especialista ainda postou um momento nas redes sociais. Um dia para cuidar um grande amigo. O crack Neymar Jr. continua nosso plano de tratamento com foco na Copa do Mundo. É um orgulho ver o resultado que criamos ao longo dos anos, sempre natural e saudável. E assim, individualizando o tratamento, combinando-o com estilo de vida e tecnologia. Prático meu conceito de beleza integrada. Obrigado por chegar até aqui. Até o próximo vídeo.